No vídeo de hoje eu vim trazer muitos códigos do Club Pinguim Brasil. E o primeiro código é Brasil01. Você pode utilizar agora não. e cuidado, use logo para não inspirar antes. Sim. Você ganha camisa da Copa do Brasil, uma Este é um código exclusivo e com entras nas cores da nossa bandeira, incluindo o uniforme da seleção brasileira, vista as cores de nosso país e represente dentro do jogo. O próximo código é linha de quem é um código especial para o Equador, nosso vizinho. Aqui. Tem a camisa deles e a vovuzela Em ritmo de cópia e de muitas vovuzelas pela ilha Lançamos um código exclusivo em homenagem a nossos amigos do Equador Até nos encontrarmos em campo Parabéns pelo jogo de hoje Ariba <risos> E o próximo código é água molhada. Vamos ver qual são os índices e é... Não sei. Uma garrafa... Não sei. De água. E o que, que é isso? Só minha open, dá pra ver. 500 de moeda. Só 500 de moeda. Na moral, mó sede. Hora da água. A copa pinguim não pode parar. Portanto, hidrate-se. Pinguins. A roupa de cola é geladinho. E a bandeira estão disponíveis para todos os torcedores fanais. Ah, parece a Manuela falando tudo no diminutivo. Ah, na moral, eu não gosto disso não, tá? Até agora eu tô tentando. Descobriu o que é isso aqui, gente E a festa começou no Clube Pinguim Brasil A Copa Pinguim está com time roxo no Clube Pinguim Brasil E é minha cor favorita, então eu já vou escolher o time roxo E vocês podem deixar nos comentários E para começar nossa festa, bora ver os itens que a gente obtemos Para as nadadeiras, temos o quê? Não sei As vuvuzelas do Equador e do Brasil Olha, essa aqui é mais bonita do que essa É tipo as cores investidas Ah não, mas essa aqui tem azul, outra tem verde, né? Não sei Eu vou estar com essa aqui na mão, tá bom? Veja que lindo, gente. Menos é essa daqui. Que que é isso, gente? Na moral, É um short de baiano, sei lá, da Bruna Surfistinha. Oh, fuck. Temos aqui, nossa, oh que lindo essa camiseta, essa blusa, short e bermuda da seleção brasileira e daquela do Equador, né? Eu prefiro azul e amarelo, né? Esse aqui também é azul, mas um azul bem mais escuro. E aí um amarelo bem mais amarelo, né? Tipo amarelo mais escuro também, né? É meio. <risos> Quase não tem diferença. Ah, tem o símbolo aqui na camisa. Prefiro da nossa time brasileiro, né? Eu fiquei bastante elegante, gente. Vamos ver a, da, o código da água molhada agora. Tá aqui. Aqui, ó, do Cabronco, gente. Nossa garrafa de água. Apresentando um time dos tubarões, né? Só pode. Ó o lado do Clube Pingue Brasil, hein? Tem seu favoritismo. Esse aqui ficou bem legal também. Olha, aquele dali eu acho que é uma bandeira pra segurar na mão. Porque eu não sei o que é exatamente porque é aquilo dali, não. Acho que é nadadeira. Vamos ver. Gente, eu não encontrei essa miopa. Procurei na cacetada aqui tudo. Tem cores, ó. Eu não encontrei. Não sei o que aconteceu. Não sei o que é isso. É um item desconhecido. Nunca vi na minha vida. Eu gostei. Olha como sou linda. eu feio. Só faltou lançar uma boina, um boné um ou um chapéu da Copa do Mundo Seleção Brasileira.